você ouve agora HipnoCast, o podcast da hipnose A apresentação Fábio Carvalho Olá aqui é o fábio Carvalho e este é o hipnocast este é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 e membro da Comissão de Ética do CRP, Conselho Regional de Psicologia. É também o atual presidente da Liga Nacional de Hipnose Clínica. Laura, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco e eu quero começar esse episódio de hoje pedindo que você se apresente e nos diga onde você mora, o que, que você faz e conte um pouquinho mais a respeito de você. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Fábio. E Bom, meu nome é Lauro, é, eu sou psicólogo, moro no Rio de Janeiro, é, Brasil, né? E eu trabalho com psicologia clínica e hipnose desde... Comecei a estudar em 1998 no, no Hospital Miguel Couto aqui no Rio, que é um hospital público municipal. E lá dentro eu... Na verdade, na faculdade eu vi um cartaz anunciando curso, de, curso chamado Informativo é, sobre Hipnose nesse hospital. E aí fui ver, me, é, me matriculei, enfim, comecei a fazer o curso em 1998 com o doutor Fernando é, Ortomolecular, psiquiatra, clínico geral e, e é, funcionário do Miguel Couto, que criou lá dentro do Hospital Miguel Couto um, um setor de hipnose. né E foi uma coisa inédita, porque naquela época era o único setor de hipnose em hospital público da América Latina inteira. E a gente atendia, basicamente, uma população de hospital público, né? Que aqui no Rio são as pessoas mais pobres, mais, mais humildes. E que foi uma primeira grata surpresa já para mim naquele momento aprender que depressão pobre também tem, né? E outras doenças mais emocionais, etc., que a gente acha que só rico que cuida, mas o pobre também sofre. É verdade. Você falou sobre o Fernando Rabelo, né? Isso. Ele foi meu professor. Ele é falecido, infelizmente morreu em 2002 de um câncer devastador no cérebro e mas antes disso ele conseguiu dar da continuidade no trabalho tal até até 2000 quando ele descobriu a doença a gente trabalhou junto e eu e eu à época também tinha uma segunda profissão que era console é, informática e como eu já era especializado eu cheguei quando eu conheci na primeira aula ele já falou sobre coisas que me encantaram, assim, meio que foi amor à primeira vista, assim, né? Criou uma relação instantânea de, de mestre e discípulo ali, muito forte. E aí eu, eu me apresentei a ele, perguntei se ele não queria filmar, fotografar, é, fazer coisas relacionadas à tecnologia, assim, com coisas digitais, na época, né, que as câmeras ainda eram analógicas e eu já tinha câmera digital. Aí uhum. ele, pô, que bom e tal, ele me recebeu muito bem e me, e me convidou para cuidar disso para ele e foi muito interessante porque eu de cara fiz um upgrade no meu curso porque eu comecei a assistir as outras aulas das, dos outros módulos sem ter feito ainda nem meu primeiro módulo olha só então eu, eu assisti as aulas normais segundas, durante a semana e no final de semana passava o sábado inteiro lá no que ele fazia na chamada triagem que era uma, uma triagem mesmo de hospital, né a gente recebia as pessoas, dava número e fazia as anamneses com pastinha e tal, para poder fazer a organização do setor, né? eu vou repetir, era um, setor, era um hospital, né então tem toda uma lógica de, de controle né? e de arrumação é, dinâmica ali da, da, do hospital. Uhum. E aí era muito interessante também, foi, foi, foi assim, realmente, Fábio, foi abrir um mundo, um leque de, de possibilidades e de realidade que eu como um graduando, né, garoto, tinha em 98, eu tinha 23 anos, certo. Era, era assim uma uma coisa linda de se ver porque aquele mundo de gente, né aquele choque da realidade sair do acadêmico para dentro de uma atividade dessa, e eu filmando, acompanhando e começava a me aproximar, a entender as coisas e ver como ele atendia, e era muito interessante o Fernando fazer um trabalho multidisciplinar com todo, é, é, todo baseado, não baseado, mas assim, ajudado por outras técnicas de terapias naturais uhum. e, e holísticas, né, é, associadas, tinha cromoterapia, tinha reiki, é, dentro do, do, na própria triagem, lá atrás, as pessoas que chegavam com maior problematização de, de, de questões já eram atendidas ali, fazia logo um pré-atendimento, e aconteceram coisas muito interessantes, essas filmagens eu tenho algumas em vídeo ainda, como documento assim, mas é, esse trabalho que eu estou me referindo, ele durou até o Fernando adoecer, né, então eu fiquei dois anos trabalhando é, com ele, teve um dia que foi bastante legal, que ele me, eu ainda estava como formação, como eu disse, e ele falou, Laura você quer fazer essa triagem aqui e tal? Conversa com essa pessoa. Ele me deu uma incumbência, assim, eu falei, opa, vamos lá. <risos> né? E comecei já a atender, assim, né? naquela coisa da, da pressão e, e ao mesmo tempo da, do entusiasmo, né, e seguindo os passos dele. Então eu, eu, eu digo que eu sou hoje o, o, um, uma cria do Fernando, porque eu nem sei fazer hipnose de outra forma que não seja a que eu aprendi com ele. E que felizmente é uma, é uma forma muito ampla, muito complexa e muito, é, é, é, que atende uma, é, em todos os joga-nas-11, como eu falo. Porque uhum. ele, ele via muito, ele também tinha uma formação em medicina oriental ele era computurista e fez formação em medicina chinesa no IARJ, que é o Estúdio de Acupuntura do Rio de Janeiro, certo. então ele misturava conceitos de medicina oriental com a hipnose e isso foi uma coisa muito interessante porque ele criou certos exercícios e, e um, um tipo de atendimento que levava em consideração todas essas informações e todas essas é, é, teorias, né? Quer dizer, conhecimentos para poder dar um atendimento mais completo ao paciente e lá era muito interessante a ponto de Começar a criar um certo ciúme nos outros setores do hospital. Yeah. É, por quê? É, é verdade. É, ali acabava gerando lucro para o hospital porque o setor de hipnose foi associado ao setor de saúde mental, que, amplia, que pegava psiquiatria, né? toda a parte, neurolo neurologia, toda a parte que falava sobre saúde mental do hospital. E o Miguel Couto é um hospital conhecido aqui no Rio como hospital de emergência, ou seja, uhum. qualquer caso de acidente de trânsito, parada mais braba assim, é, é, que é o que ocorra, com é, um problema principalmente relacionado à a, a, a estrutura óssea, né? a parte uhum. de medicina física lá é muito forte, eles ele vai tudo para lá. Então, se alguém aqui foi, foi acidentado na Avenida Brasil, pega o helicóptero e leva direto para o Miguel Couto, é o hospital de referência para isso aqui no Rio. Entendi. E lá, então, a, esse setor ele causava um certo ciúme, porque ele passou a ser o segundo setor em atendimento, só perdendo para medicina física, que é essa medicina de emergência. Porque a gente tinha, todo sábado, mais de 90 pessoas para triagem. Uhum. E uma lista de espera, e isso eu tenho documentado na minha monografia, que eu fiz do final do meu curso de psicologia, eu acabei escrevendo sobre o trabalho do Fernando. Uhum. E, ele, e a gente tinha uma fila de espera de mais de 2 mil pessoas. É, para você ser atendido, você se inscrevia, né, fazia a ficha de inscrição, esperava pra, literalmente um ano para ser atendido. Por conta de demanda, é entende? Era uma quantidade de pessoas muito grande procurando o setor. E isso, assim, né? eu repito, dentro do hospital público um setor de hipnose, né, que é um assunto completamente, né, meio obscuro ainda para a maioria das pessoas. Verdade. Eu, eu falo, eu falo com os nossos amigos que a gente meio que vive no aquário, né, assim, o mundo da hipnose é um grande aquário dentro de um oceano de sociedade. E, e lá, lá, imagina, em 1998, no hospital público, né, mas ainda assim existia uma procura muito grande. E, e como o curso era pago, né, existia um, um, um setor dentro do hospital é, que chamava as Amarelinhas, que eram senhoras, é, senhorinhas, assim, na faixa dos seus 60 anos, 50, que eram voluntárias ao hospital, que ajudavam o hospital. E, Ai, elas, coordenavam, é, e elas coordenavam essa parte burocrática do curso, né? Quer dizer, faziam ah, papelada e, e dinheiro, conta, essas coisas. Então, esse, como o curso recebia um pedaço da verba da saúde mental ele acabava é, é, tendo dinheiro para custear né, enfim, os materiais, as aulas, e ao mesmo tempo ganhava dinheiro dando o curso. Então ele acabou sobrando, fazia uma espécie de olha só, não, não precisa dar dinheiro não, então tá aqui, esse dinheiro sobrou, porque o dinheiro circulava dentro do próprio hospital, dinheiro para o hospital. Uhum. E isso no meio médico, mesmo o Fernando sendo médico, gerava muito ciúme. Né? Ele tinha o um apoio do, do diretor à época, que depois mudou, se tornou uma outra pessoa que era muito. era meio que um desafeto do Fernando, não gostava desse trabalho. Era um cara muito cético, muito lógico, muito cartesiano e, e não apoiava, né? Com, com aquele preconceito que a gente sabe que as pessoas que. É, é, que têm, né? Quer dizer, que pode ser um preconceito por ignorância ou um preconceito por. Teleridade, por saber o que, que é, né? O poder, o, a capacidade. Não vou dizer o poder, porque eu acho que poder é uma palavra muito forte. Mas a influência, é, né? O impacto a que a hipnose pode trazer e tudo é, isso. Os recursos, né? A o que a hipnose pode proporcionar, né? É, então isso foi levando essa briga política foi levando foi acontecendo mas o Fernando sempre se sustentando ali bancando até o final até porque não tinha o que dizer né o negócio dava dinheiro além de tudo dava dinheiro <risos> né é, só que ele adoeceu infelizmente em março de 2000, de 2002 ele começou com Desculpa, em março de 2000 ele começou com uma sensação de confusão mental, sem noção de tempo. Aí, médico, né, já foi falar logo com o um amigo neurologista e tal, já foi fazer uma tomografia de cara. E aí ele descobriu. É, uma massa um, um, a, do próximo ao terceiro ventrículo e com indicação de cirurgia. A partir daí, Fábio, a nossa vida mudou drasticamente, assim, porque e, e realmente eu tenho, eu até me arrepio de falar isso, porque eu tenho uma ligação, fiquei com uma ligação afetiva com o Fernando, próxima que foi além da relação mestre-discípulo, né? Quer dizer, eu me tornei um amigo dele. Então, assim, e coincidências acabaram acontecendo. Tipo, quem quem recebeu a notícia no meio do corredor do hospital, brincando, porque foi depois de Páscoa isso. Eu liguei para a mulher dele. E eu falei, pô, Denise, Cadê o Fernando? Tá tá passando mal, tá no banheiro porque comeu muito chocolate. Hahahahah. Né, fazendo piada, ela, não, Laura o Fernando teve um problema e a gente está aqui no hospital e aconteceu isso, isso e isso. E eu, assim, no, no corredor do, do Miguel Couto, com o pessoal da turma em volta, esperando ele chegar, porque foi assim, literalmente, ele simplesmente não, não conseguiu aparecer, entende? De uma hum. semana para outra. E aí, eu tendo que dar notícia para as pessoas e começando a me engajar nisso... É, ficando próximo dele, uma parte da turma começou a ver essas questões políticas do hospital. Era um pessoal que já estava mais tempo com ele e eu fiquei muito preocupado com ele em si. E aí eu me, me coloquei à disposição, né? Quer dizer, fiquei como como um, uma figura ali presente quando precisasse de alguma coisa. E daí em diante, Fábio, foi uma uma luta, porque depois da cirurgia, obviamente, ele ficou com um comprometimento é, físico, né? Uma hemiplegia pro lado de, pro lado esquerdo, que é muito comum quando se faz uma cirurgia assim no cérebro. E um pouco de confusão mental e tal. Só que quando ele tava para ter a alta do hospital, ele, ele, ele simplesmente ficou... voltou, apagou de novo e, e meio que o câncer voltou em duas semanas... É, ocupou o espaço, né, da, da, do que foi removido e dessa vez mais agressivo e dessa vez, é, enfim, tendo que fazer. Imagina você fazer duas cirurgias invasivas no é. crânio em duas semanas, né? É, eu entendo. Quer dizer, é uma situação é, bastante complexa nesse sentido, né, Muito Porque, que envolve é. um momento onde eu imagino que uh, talvez a gente nessa situação lá o hospital tivesse no seu ápice. Da, do desenvolvimento desse trabalho e, e, e aí isso vem junto com, com a doença. E, e, e você traz aqui um, uma informação que eu acho que é muito relevante, principalmente para quem quer entender um pouco mais da história da hipnose no Brasil, né? Porque uhum. é, eu te digo pessoalmente, é, uma das pessoas que eu tinha como referência e, e, e quis buscar, inclusive ter a oportunidade de ter contato, com foi o, o doutor Fernando Rabelo. Quando eu me, é, nas minhas pesquisas, eu eu encontrei as referências né, de milhares de atendimentos Olha, sendo uhum. feitos. Eu até tentei uhum. entrar em contato, isso em 98. E aí já em 99 uh, já ouvi, já começaram a ver as mudanças e eu não, não, não consegui ter a oportunidade de, de, de ir lá e poder estudar diretamente, quer dizer, é, absorver da fonte né, do doutor uhum. Fernando Rabelo. Mas reconheço nessa informação, nessa história que você está trazendo a relevância que ele teve para a hipnose, principalmente um, dentro da área da saúde, né? Isso, isso. O, o único erro acontecido nessa história toda, Fábio, é porque como essa coisa do setor de, de hospital, né, tem uma questão política muito forte envolvida e o Fernando tinha que centralizar nele todas as responsabilidades. Então, assim, meio que o setor era o Fernando e o Fernando era o setor, para efeito político, entende? E aí, no momento em que ele é afastado por conta dessa cirurgia, né, que foi é, é, muito avassalador, enfim, ele não tem a menor condição de voltar ao trabalho, pelo menos pelos próximos seis meses, é, vira uma coisa assim que a gente sabe que né, existe a desculpa oficial, mas a gente sabe que o diretor meio que eu acho que se aproveitou do momento e, e simplesmente acabou com o setor. Ele, ele deixou na rua mais, como eu disse, mais de duas mil pessoas numa lista de de, de de espera, né, pessoas que estavam sendo atendidas semanalmente com, com, em ambulatório, porque a gente tinha o um ambulatório de hipnose, né, as pessoas depois que passavam por essa triagem, elas eram a, orientadas por essas amarelinhas, as senhorinhas, a vir em tal dia, em tal hora se consultar com tal pessoa, né, uhum. porque tinha uma equipe para atender, que eram os estagiários, que eram as pessoas que estavam é, é, é, aprendendo, né, estudando, e era essa assim, a forma de estágio, era o terceiro módulo do curso, né, que o primeiro era o informativo, onde podia ser aberto a qualquer um, o segundo módulo de formação era restrito a médico, psicólogo, odontólogo, até por uma questão com o CFM e o próprio hospital, porque eles, né, como eu disse, tem toda aquela coisa burocrática e política, uhum. então não dava eles só podia é, dar o curso para quem. Tinha o seu conselho reconhecendo a hipnose como prática, né? A época só tinha esses três. Depois veio fisioterapia, enfermagem, outros conselhos. Mas essa época só tinha esses três. É verdade. Na verdade, eu queria aproveitar esse momento e resgatar esse aspecto aí, né? Porque uh, o, o Lauro, de repente, em 98, ele... Entra num mundo que é um mundo completamente fascinante. Talvez até um mundo que pudesse parecer mágico, né? E até pelas experiências e, e coisas que você, que você descreveu, que você começava a observar no próprio hospital, né? Eu vi mais coisas que o céu e a, mais coisas do que o céu e a Terra podem julgar. Assim. <risos> Eu Porque imagino. Essas coisas ali muito interessantes. Mas antes de chegar lá em meados de 99, antes de chegar no, no, nos momentos é, que obviamente é, culminaram, na, na, na, antes de chegar ali no momento onde o departamento deixa de existir e onde de repente também a gente passa a ter a situação de, de perda do, do, do próprio Fernando. É, uhum. Me fala um pouquinho do Lauro em termos de uh, indivíduo, pessoa. O que, que é que chamou a atenção do Lauro uh, com relação à hipnose? O que, que é que foi o, o momento que você disse, não, isso aqui é algo que me interessa, porque tem algo aqui a mais. O que, que é esse algo a mais? O que, que foi o trigger, né? O que, que foi o gatilho uhum. que te motivou a, a, a continuar, né? Porque você poderia uhum. ter, de repente, ditado, ah, não, isso aqui é interessante, mas não, não, não é a minha praia. Uhum antes da gente encontrar o mestre né, a gente passa por e ser dos mestres que a gente acha que é o mestre mas ainda não é o mestre né? porque o discípulo ainda não está pronto tem esse aquele famoso ditado né, oriental uh -huh. quando o discípulo está pronto o mestre aparece né, e eu não estava pronto e quando eu comecei a faculdade em 95, eu dei a sorte, na verdade, eu tenho que reconhecer isso, de ter um professor que era extremamente antiético no comportamento dele como pessoa, mas era um cara muito ligado já à hipnose e PNL. E ele fazia uma coisa muito errada, mas que para mim deu muito certo, que era pegar matérias como História da Psicologia, é, é, PGE, que era Psicologia Geral Experimental, ajudar o que estava no, no currículo para ser dado, ele começou a falar de PNL. Eu, eu conheci em 1995 quem era Jay Halley, quem era Jeffrey Zag, quem era Milton Erickson, porque ele começava a falar de metamodelo, falava de Wachol, isso na pra, pra turma de primeiro período da psicologia, né? <risos> É, e aí aquilo, me já, já falei, opa, isso aqui parece ser muito interessante, porque eu fui fazer psicologia, né, falando um pouquinho rapidamente de mim, é, absolutamente por acidente, assim, porque eu, eu era técnica e mecânica pelo Cefete e tinha acabado o Cefete, estava num momento na minha relação afetiva com a namorada da época meio baleado e fui fazer terapia. E aí, quando eu fui fazer terapia, eu me encantei com o outro lado, né? Quer dizer, com quem tava me ajudando. Aquele lugar ali me pareceu muito interessante. E aí, eu não sei por que Cargas d'água, cara, me deu a louca. <risos> eu falei, eu vou fazer vestibular para psicologia. E aí, o ano de 94, eu, eu estudei, fiz um pré-vestibular. E aí, passei para as faculdades aqui do Rio, passei para as públicas. E escolhi a UERJ absolutamente por uma distância, porque uma era em Niterói e a outra era na ilha do governador e eu moro em Vila Isabel e a UERJ é a um quilômetro de onde eu moro e a UFRJ né, tinha um agravante que as aulas eram na ilha e em Botafogo então ficava um, um deslocamento muito grande aí por, por, por conveniência mesmo eu fui para a UERJ eu poderia ter ido para qualquer uma das outras a história seria diferente mas quis o destino hum. e aí eu, eu esse professor me apresentou essa esse tipo de, de abordagem né diferenciada que eu já gostei já me encantei, já colei nele um, durante esse período. E até que em 98 eu vi o cartaz do Fernando falando de hipnose. Eu falei, opa, aquele negócio né que eu já aprendi, que eu acho que é legal, que parece ser legal, eu quero ver qual é. E foi totalmente é, é, naquela ideia de que as pessoas têm da hipnose. né coisa mística, meio mágica, meio obscura, meio poder que dá essa sensação de poder né, na gente, e assim eu, eu, eu me encaminhei, então a minha história com, com, com chegar à hipnose, meio que houve um, um, um, um ovo sendo chocado um pouco, anos antes, em, a partir de 95 com esse professor que, pra você ter ideia eu comprei o Terapia Não Convencional em 96, para fazer trabalho para esse cara, porque ele dava matéria ele dava <risos> trabalho Entendi. em cima da matéria que ele dava entendeu, era uma coisa meio, meio maluca assim. Ele plantou e... a semente Semente, então. plantou a semente, plantou a semente apesar de, como eu disse, ele não era um cara eticamente muito é, é, digno, vamos dizer assim ele teve uns problemas com ele depois mas serviu, eu costumava dizer o seguinte que o Lugão, esse professor, ele foi o, o, o, o município assim, e o Fernando me apresentou o universo né, em termos de, de tamanho e, e realmente depois, assim, eu, eu, eu, fiquei, eu falava até que eu estava só cumprindo tabela, né? Igual o time que já não tem mais chance no campeonato. Uhum. Eu acabei a faculdade no, nessa, nessa vibração, assim, eu fazia as matérias mesmo só por fazer, porque a minha meu objetivo era trabalhar com o Fernando. meu objetivo de vida naquele momento passou a ser me tornar um psicólogo, hipnólogo, e trabalhar com a clínica associando a técnica da terapia né, convencional da psicologia com a hipnose como ferramenta, que é o que eu faço de 2000 para cá, quando eu me formei, até hoje são 16 anos trabalhando com, com clínica nesse molde, né, usando terapia de base existencial humanista. É, com todos os recursos dos outros cursos que eu fiz, porque eu imitei o Fernando nesse sentido e fui fazer todos os cursos que eu pude dentro da minha alçada em termos de terapias naturais e tudo, estudei é, medicina indiana, medicina chinesa, tudo em cursos de formação básica, né, claro não sou nenhum especialista e fitoterapia, ortomolecular, bioquímica, alimentação funcional porque eu tenho, eu tenho uh, para mim que a gente não pode ser na área da saúde mental, aquilo que o médico é na área da saúde corporal, vamos dizer assim, que só entende o órgão como problemático. Né? E a gente não pode separar o órgão do corpo. E a medicina é, é, é, insiste nesse erro da dualidade, né? da, da, do, da, do comportamento e pensamento cartesiano, onde você, o problema de fígado é um problema no fígado. Não é. O fígado é um sistema, ele faz parte de um grande sistema. Então eu, eu, eu concluí que para a mente eu também tenho que pensar dessa forma. E eu aprendi lá atrás com o Fernando, por exemplo, que depressão tem a ver com intestino. Então a gente não pode pensar a depressão só como questão causal, como questão comportamental, como questão mental. A gente tem que pensar como questão orgânica também, porque a serotonina é produzida no intestino. Então você não pode desconsiderar o intestino do depressivo, entende? Entendo. São coisas que que eu que eu concluí, na verdade, e que eu tenho por base no meu trabalho esse tempo inteiro. E aí são aspectos bem interessantes, né? Que você está trazendo aqui elementos que talvez permita a gente agora Dá uma navegada por elementos éticos, né? Você tocou nessa, nessa palavrinha e, uhum. e é o tema central, uhum. talvez, da nossa conversa hoje. É, e, e ao entender esse, esse indivíduo, né, o Lauro, que é motivado e passa por uma situação onde algo chama a atenção, ele entra por um modelo que ele enxerga ali no terapia não convencional e depois encontra um mentor, encontra um, um modelo para seguir, né, através uhum. do Fernando Rabelo. E depois você, seguindo a tua carreira, identifica esses parâmetros de... Filosóficos, teóricos, mas práticos de como interpretar a saúde mental, né? Como você está colocando. Isso. Mas como isso representa, então, desde uma perspectiva ética, até observando o modelo do trabalho do próprio Fernando e de outros profissionais que, ao longo do tempo, você obviamente, eu tenho entendido, que tem tido contato. Com. Como é que isso vem representar esse aspecto ético, moral, uh, e a gente fazendo já um gancho com a hipnose? Como é que a gente pode começar? a delinear um, uma conversa em cima desse aspecto. É, observando o que eu fui experimentando né, ao longo desses cursos, dessas formações e, de, e do próprio contato no hospital, né, as articulações políticas é, é, que precisam existir, que sempre existiram, né, eu, sou, eu sou meio Foucaultiano nesse sentido de que tudo é política mesmo, é, eu comecei a observar certos comportamentos que me deixavam... É, é, é, achando que aquilo tinha alguma coisa de errada, sabe? Assim, como eu disse, eu tava me formando, né? Eu era um garoto é, de 24 anos aí nessa altura, quase 25, e comecei a ver que, peraí, tem um... Parece simplório que eu vou falar assim, mas tem o caminho certo e o caminho errado, né? O caminho que prioriza o paciente e o caminho que prioriza o lucro em cima daquele paciente. Já naquele momento eu, eu vi que existia essa separação no, no, nas próprias pessoas que cercavam o Fernando, assim. Eu, eu, eu posso dizer que a minha observação sobre ética começou observando não só o comportamento ilibado do Fernando, como as pessoas em volta dele querendo beber um pouco daquela fonte. Eu não vou citar nomes aqui, mas hoje pessoas que são bastante até famosas do, no, no meio da hipnose no Brasil, à época, faziam isso. Foram até o curso do... Fernando e, e você via que estavam ali para se auto-promover, para se auto-divulgar perante aquele grupo ali porque já tinham o seu próprio caminho e se matriculavam apenas para fazer essa ponte comercial, vamos dizer assim e passando isso e indo para a parte das terapias é, é, naturais, é o que você mais via, assim, né? até mesmo comerciantes fazendo curso para poder, e aí ok nesse sentido, porque até um, aí sim parece um comportamento ético, né? de você eu sou um comerciante, eu não sou um profissional, eu vendo para o Produtos. Então eu quero entender melhor o funcionamento dos meus produtos para poder vender melhor. Isso é um comportamento ético. Agora a gente que vendia coisas já que já começava a cobrar exorbitâncias, enfim, é, é aquela como eu disse parecia me, me traçar uma linha onde separava é, um comportamento que visava realmente aprender, estudar, se dedicar ao, ao processo para ajudar, né, para poder uhum. fazer o trabalho bem feito e outros que estavam ali objetivando ficar com o nome em evidência para poder ficar famoso para poder cobrar, ganhar dinheiro. Então, isso começou a bater em mim com muita força e dentro da faculdade a gente estuda né, filosofia, a ética grega, aquela coisa toda da, da ética enquanto instância da, da, da teoria. Né? Como o ramo e da a, filosofia. Como o ramo da filosofia, exato. E aí eu, eu comecei a perceber que assim, aí, temos que falar sobre isso, né? precisamos falar sobre isso, precisamos apontar botar o dedo nessa ferida e começar a discutir isso de forma mais clara, de forma mais, mais firme. E paralelo a isso, Fábio, foi o momento em que começou a ter o Orkut, né, é, é, 2006, 2004, 2005, naquela época meio, eu te confesso que eu não tenho isso muito, <risos> como lembrança muito fixa em termos de cronologia na minha cabeça, mas o, o, o, por essa época aí começou-se a comunidade de hipnose no Orkut que eu criei. Né? com esse objetivo, era uma, era uma, era uma comunidade para levar a hipnose a sério, para fazer a hipnose do ponto de vista... É, é, é... Bem feita, correta mesmo Porque há uma maneira correta de fazer E eu não estou me referindo a técnica Há uma maneira correta de você conduzir a técnica né? De você objetivar O teu, o teu conhecimento né? E é o que eu falo assim, Eu bato nessa tecla, eu, eu insisto nisso Eu repito essa frase em qualquer aula, em qualquer palestra Em qualquer papo que eu falo Quem trabalha em área de saúde, objetiva Ajudar a pessoa e não lucrar com isso. O lucro é em segundo plano. Você tem que viver, claro, você tem que receber pelo teu trabalho, claro. Mas o objetivo central não é esse. O objetivo central é ajudar. E com essa ajuda você vai receber o teu dinheiro por essa ajuda, por esse trabalho, na verdade. Porque aí é o teu labor, é o teu trabalho, que envolveu o teu estudo com, com, muito, com muita eficácia, que envolveu a tua dedicação e, a, e o respeito àquele paciente. E naquele momento em que você está atendendo, o que, o, a única coisa que interessa é ajudar aquela pessoa. Né? o dinheiro vem depois então eu fiz essa separação porque eu, eu brinco, eu falo assim, quem quiser quem quer ganhar dinheiro não está errado não é, não é errado querer é, galgar uma vida material mais confortável e, e tornar isso um objetivo de vida quem sou eu para poder dizer se isso está certo ou errado na vida daquela pessoa ou daquela outra pessoa o ponto aqui é que na área da saúde não deve ser assim não pode ser assim deveria, deveria isso ser ensinado desde sempre, assim, tipo, quer ganhar dinheiro? tranquilo, cara, Vai, faz estudar outra coisa Agora, você ser médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta ou qualquer outro profissional que mexa com o um humano, ele tem que aprender antes de mais nada a respeitar esse humano. E o que eu vi ao longo desse tempo, inúmeros contatos e, e, e, e, e transpasses é, é, relacionais que eu, que eu vivenciei ao longo desse tempo inteiro, é que realmente, assim, existe poucos e bons, sabe, assim, e que infelizmente ainda a maioria vê a coisa de forma muito é, é, é, negociata mesmo, né, como, uhum. como objetivando apenas e simplesmente o dinheiro, assim, pessoas que largam carreiras em outras áreas porque vêm nesse negócio da hipnose ou das terapias naturais de uma maneira geral, é, um lugar onde se dá para ganhar mais, né? Onde você conta com a lábia, tem muita gente que tem talento natural. Você sabe, né? A gente em PNL tem os naturals, né? Esses naturals eles usam às vezes esse conhecimento deles, que é, que é fantástico, para o mal. Para o mal no sentido de querer se dar bem em cima dos outros. Né? Naquelas histórias que a gente conhece tanto. É um comportamento, então, assim, talvez, aí a gente fazendo esse vínculo né? antiético, né? Quer dizer, um, exato, é, é, o oposto do, do, do que pede o aspecto moral e, enfim, e da boa-fé. E a gente está falando de saúde, é isso que eu sempre... Não, não podemos deixar de falar isso, assim... Aspectos de boa-fé, de moral, de ética... Tem que ter em todos os cantos, em todas as áreas, né? Na oficina mecânica tem que ter, na, na, na, em qualquer área. O lixeiro tem que ser ético, né? O, o padeiro tem que ser ético. Agora, quem trabalha com saúde, quem está cuidando da saúde de outra pessoa... Cara, isso é uma responsabilidade muito grande. A, a, a ética é a primeira coisa que você tem que usar. Né? Não é o conhecimento. Antes do conhecimento vem a ética, eu acho. Que é um comportamento, como eu disse, assim, se eu sou um profissional de saúde, eu estudei para ajudar alguém, para melhorar a vida daquela pessoa. Seja lá a técnica que eu faça, seja lá o que eu tenho estudado. Então, eu acho que o divisor de águas, para mim, foi esse. Foi a experiência de ter, de ter vivido é, é, essas práticas, né? É, é, essas coisas que foram acontecendo e que eu fui vendo que existem pessoas ou intenções diferentes dentro de um mesmo assunto, né, e, e intenções que não são muito é, é, dignas para o assunto em questão que é a saúde. Então, a partir daí, eu, eu, eu, eu galguei esse discurso ético e, por uma coincidência muito feliz, eu fui convidado... A, a da aula de ciência e ética na medicina oriental, que era Parece. uma matéria, é, que era uma matéria na, no curso da ABACO, que é uma escola de acupuntura aqui do Rio aberta, que fisioterapeutas são o seu, seu grande filão, assim, o seu grande mercado, e, e essa matéria era é importante para o, o título de pós-graduação que essa, que essa formação queria ter. Eles se associaram a uma universidade, a São Camilo, e aí eles podiam dar um, um, um diploma de pós-graduação, de nível pós-graduação, reconhecido pelo MEC para isso tinha que ter aula de história e de ética. E aí um amigo que me convidou e eu comecei a dar aula disso, comecei a estudar mais isso e esse discurso todo que eu estou te falando aqui foi ampliado para esse curso, né? para essa, essa coisa da ética. E eu acabei me tornando o, o, um defensor desse, desse comportamento, né? Nessa, dessa postura, desse, desse, dessa forma de, de trabalhar. Né? E sempre defendendo essa teoria não é só uma teoria, deve ser a prática, que é trabalhar a saúde com toda a ética do mundo, assim, possível. Né? E, e foi isso, quer dizer, eu dei aula durante alguns anos nesse curso, foi aprimorando a minha... A minha o meu conhecimento sobre o assunto da ética e do comportamento dentro do, do consultório aí a gente vai ampliando isso para outros discursos né que, que vão para os âmbitos da política social da, da relação com a indústria farmacêutica da postura dos médicos da, da, da questão do de realmente desse desse desse embate entre ganhar fazer dinheiro e cuidar né Correto. que é um território meio meio complexo E aqui, Lauro, você traz de novo um aspecto muito importante para a gente explorar, que é justamente essa, essa dependência e esses vínculos que a ética tem é, no, no profissional né, e em várias áreas. É, uma das coisas que talvez faça todo sentido aqui para a gente explorar é justamente o seguinte, como é que, é que estaria o panorama hoje... Da, do profissional que faz uso da hipnose no Brasil, né, porque não dizer a gente pode até fazer essa ponte né, nas nossas percepções de outros lugares além do Brasil com relação a essa visão ética e para isso deixa eu trazer aqui uh, uma visão da, lá da filosofia de Aristóteles, só para uhum. parafrasear ele e trazer esse elemento para a gente em cima disso fazer as nossas uh, reflexões e aí eu gostaria de saber um pouco da tua visão a respeito disso então, uhum. que para Aristóteles, ele diz o seguinte, que toda a racionalidade prática visa um fim ou um bem. E a ética tem como propósito estabelecer a finalidade suprema que está acima e justifica todas as outras. E qual a maneira de alcançá-la, né? Então, ou uhum. seja, que essa seria a finalidade suprema, é, portanto, para ele, nós estamos falando aqui de felicidade e não de prazeres, riquezas, honras e tudo mais ou seja, de uma vida virtuosa né, aquilo que a gente falou antes né, uh, de uma vida orientada na boa fé uhum. dentro desse princípio que é agnóstico à profissão, e eu diria até agnóstica ao elemento da hipnose, mas considerando a hipnose como uma um conjunto de ferramentas ou uma habilidade, ou um conhecimento sem entrar no aspecto teórico do que é a hipnose uhum. mas entendendo que a hipnose pode propiciar um nível de influência mais elevado, né? por conta de toda o, o, a constelação né? hipnótica, com todo o impacto que a hipnose pode, pode provocar, seja através dos elementos de sugestão, seja através dos elementos do transe, ou mesmo do simples título de hipnose. né? Quer dizer, quando a gente vê a palavra hipnose, tudo... Uh, todos os aspectos míticos é, e, e místicos com relação à hipnose como é que aqui é nós podemos fazer aqui um paralelo baseado na tua experiência disso né é, uhum. dessa ideia prática da, da, da, da ética dentro da perspectiva da hipnose e, e como é que é que a gente pode traçar esse panorama desde a sua perspectiva uh, na realidade brasileira hoje dos praticantes da hipnose em qualquer área? É, com relação aos princípios éticos olha Fábio é... conhecimento é poder né? assim, eu, eu acredito muito nesse, nessa frase e, e a partir do momento em que você começa a estudar a hipnose você passa a ser responsável por um tipo de conhecimento que, como eu disse, não é todo mundo que tem, né? É um conhecimento ainda muito velado, muito obscuro para a maioria das pessoas, para o grande público, em geral. E que carrega ainda toda uma alcunha, toda uma, uma construção de misticismo, de, de, de, de coisa obscura, de coisa assim meio, meio, meio esotérica quase, né? E, e no sentido mais puro da palavra esotérico. Uhum. E... E a partir daí, eu acredito que é, as pessoas que se formam, que começam a estudar, que começam a fazer os cursinhos, etc., e tal, elas precisam ter esse, essa, essa, esse bom senso construído, né? esse senso, na verdade, bom ou não, é, da pessoa, mas esse senso do que a hipnose é capaz, do que a hipnose pode proporcionar. Né? E, e, e com, com a mão nessa ferramenta, com, a, com, com essa ferramenta, pronta para ser usada depois que você se forma ou que você adquire um nível de conhecimento suficiente, você vai fazer o que com isso? E né? esse é o ponto, você pode usar isso de uma forma absolutamente maravilhosa e digna e ética e pode usar isso pro, da pior forma, né? como é, por exemplo, que eu sou altamente crítico a esse pessoal que usa é, é, hipnose para conquistas afetivas, para seduzir, para hipnotizar mulheres sonambúlicas e, e tomar elas ao seu... A, sua, a, sua, a questão da hipnose da sedução né eu acho isso tão tão baixo tão vil tão tão pequeno né minha não. opinião pessoal né? eu não sou dono da verdade é, <risos> ao estilo é... Svengali. <risos> uhum. sabe assim não tem uma não tem porquê a gente a gente usar a hipnose para isso é um, é um uso baixo de uma sabedoria tão grande né mas a, a, eu acredito que a estrutura da, da, do comportamento ético precisa ser ensinada isso falta no é, isso tem que ser dado antes, como se você fosse estudar... a direito... Entende? Sobre aquele assunto, ah, eu vou falar sobre, sobre importação e exportação, beleza, eu vou trabalhar com ele, Mas tem que conhecer as leis do país sobre, as leis daquele país sobre importação e exportação. Eu preciso ter um conhecimento básico da hipnose, que é anterior ao conhecimento sobre até o que é a hipnose, que é... Meu amigo, a partir de agora você vai ter que você vai ter que usar muito bem usada, né? Cuja para ser tirada e, e posta em luta a qualquer momento, em qualquer de qualquer forma. É todo todo tem que ser bem pensado. O bom profissional vai saber de usar isso ou trabalho. o trabalho uma bandeira, é um lugar Em segundo lugar, o que você pode fazer com isso? Seja lá o que Em primeiro lugar, sempre objetivando a melhoria do cliente, né? Ou do paciente, enfim. Como usa. E, e, como eu te disse, eu não vou falar de ninguém do Brasil, mas eu posso dar... Fora, que aí não corre riscos de processo nem nada. É ...coletivo com mais pessoas. E isso eu acho uma temeridade ao, ao, ao personal, né? Assim, ao individual, porque como é que você pode ter uma técnica que vai absolutamente funcionar e ter o mesmo efeito em pessoas, dentro de um auditório, né? E aquela super rápida. E, e o pior, ele se propõe a pessoas de forma individual, depois acabar. Então parece que é como jogar isso cheio de peixe e depois só recolhe. Obviamente, essa consulta individual com ele era uma fortuna. Uma mala de dinheiro e voltava deixava a galera aqui. E essa galera que fica. É, pensa bem em termos de estatísticos. É, a florada do inconsciente fica nessa galera. Né? Se de mil pessoas. 5%. 50 pessoas e, essa, e essas pessoas do consultório que já trabalham com o Fernando e o próprio Fernando, quando ainda estava bem, de situação. já chegava lá com o da aflorado, não conseguia parar de chorar, caía na nossa mão para poder, na mão deles, na época ainda estava, na mão deles, é, para. Isso é um comportamento crítico muito e evidente. Para nenhuma hipnose de tipo, ah, vamos ver a sociedade. É. Agora é, é, não tem muito problema. Um, então, ele pediu contato com as questões emocionais. Quer dizer, se você dá. as suas emoções, vá ao seu encontro. Caramba, cara, isso na simbologia de quem era a pessoa. o relento, né? Depois é o exemplo, eu acho, de um comportamento de como não se trabalhar, usar a hipnose, porque não assim, a hipnose exige acompanhamento para um conteúdo. Alguém você tem que estar atento àquilo e, da, e aquilo não não aparece. É interessante na aula dos é, é séria, né? O um exemplo de, de, de fazer braço esquerdo que é, ele sentou e ele fez uma desigualização do braço fez com que o braço dela associasse do braço solto para ele ficar sem o aquela apresentação que a hipnose pode fazer e o objetivo disso que de repente é dar uma injeção, de botar um colocado no lugar enfim, qualquer coisa que você pudesse fazer com o braço desconectado, entre aspas né? e a mulher ela entrou em do, é... E ela mente e não voltava o Fernando não voltava precisou fazer que a regressão com ela de alguma coisa que tinha acontecido caso a coisa acontecer uh, uh, ali com o Fernando naquela hora num exemplo e ele e etc e tal. isso imagina uma aula num curso com o professor imagina numa uma palestra né dizer, é, complicado meio meio meio perigoso até é interessante mas ela tem sido utilizada em vários em vários meios a hipnose no clínico, aí você tem o uso da hipnose no ambiente é mais chamado como hipnose de palco seja a hipnose de, de entretenimento seja ele seja ele na televisão, é, enfim. E uhum. depois você tem uhum. da própria psicologia e, e, e na área da para vários elementos, como controle da dor e, e, e vários outros como uhum. esse. É, então, dentro de várias dessas da saúde e, e áreas também como, por exemplo, o esporte, para poder motivar o indivíduo. Quer dizer, são uhum. várias maneiras que a hipnose pode ser utilizada em várias... ...desse sentido, né? você vê é, a ideia do uso ético da hipnose para poder... que o profissional... ...o código de ética mesmo, os elementos... É, ...função dele e a profissão... Bem, como é que você vê outro fator adicional que possa estar sendo utilizada a hipnose o indivíduo um pouco de atenção Na verdade, desde, desde o princípio é. Sabe, né, como estudamos o que somos, é que N hipnoses diferentes, em N níveis diferentes, com N aplicações diferentes, né, quer dizer, eu, eu não desmereço estudo, por exemplo, vão flertar com publicidade, outro tipo de. Ok, porque isso aí é como eu disse, existem superficiais, a gente está aqui conversando com a ligação. Estou é, conectado aqui, estou na minha casa e tal, você. Um, um, um, de certa forma uma uma condição hipnótica é, não, isso não é nenhum problema quer dizer, pessoas que fazem uso dessa coisa mais superficial embora eu não concorde, não goste aí é uma questão minha pessoal de hipnose de show, né naquela discussão que a gente estava tendo no nosso concordo com você diz que a coisa sendo feita é, é ética, de forma cuidar, aspecto até de, de entretenimento é, e, e, e esse profissional Ba é, valizado, né, quer dizer, e, e, e de forma a fazer só aquilo, eu, tudo bem, assim, tu, embora eu acho que eu clínica, porque eu fui quase que doutrinado a, a entender dessa forma, eu, eu, eu aceito, quer dizer, como eu disse, é a minha opinião, mas ok, que com cuidado, né, eu acho que tu, respondendo a tua pergunta, uma palavra só, que é cuidado, e hum. o que está por trás dessa palavra cuidado? A conhecimento tá estudo tá cuidar cuidar é estudar cuidar é perceber quem tá do outro lado na tua interlocução cuidar é de olho no, no, no que você tá fazendo com aquela pessoa eu posso demonstração de hipnose de semana ou passar um carro na mão do indivíduo para dizer assim olha ele não tá sentindo dor né existe mais aberração muito, é, até onde a gente pode ir, né? O humano tem umas questões emocionais, os seus lados sombras, de morte, como dizia Freud, que fazem coisas <risos> que são é, bizarras até, né? Programa de televisão, essa, essa cena de carro em cima da mão, eu vi num programa de televisão, eu fiquei chocado. Eu nem lembro o nome do hipnólogo, até bom, porque senão eu xingaria ele aqui agora. <risos> porque é, é, é, é, é incrível o cara, e, e você vê, Fábio, que falta estudo. E, e o cuidado que eu falo é o estudo. do carro eu acho que aula. Eu uso essa cena, inclusive, para aula de ética. E aula de fisiologia também, porque... O cara que tava hipnotizado, né? Na, na plateia lá, que ele bota para passar a mão no carro... Juro, cara, eu queria pegar esse vídeo. É difícil porque ele tem muitos anos, mas nem sei onde eu vou achar. Mas, é, o cara, na hora que o pneu encostava na mão dele... Ele recorreu ao mesmo hipnotizado. A mão não ficava espalmada no chão. Porque o, o senso de preservação do corpo, ele é encefálico. Ele é tronco encefálico, ele vem automático. Ele, a hipnose não vai fazer. Você não faz uma pessoa parar o coração hipnose. Porque o tronco encefálico não deixa, é, é autônomo, Ele é autônomo. Então, assim, o cara, mesmo hipnotizado, ele não deixava. Ele tirava a mão, reflexo, Mesmo o cara mandando ele ficar com a mão, mesmo o cara dizendo que não podia. Né? Quer dizer. É, o próprio corpo do cara estava reagindo à má técnica do, do hipnotizador, que não estava se dando conta que antes da hipnose tem o reflexo, que tem o, o, o natural, que é o instinto de preservação. E o Fernando usava uma frase que eu acho ótima, que, que é uma visão assim que, eu, que eu, a partir do momento que eu aprendi, eu, eu uso dessa forma e penso dessa forma. A principal função do nosso cérebro é, é defender o nosso organismo, é nos manter vivo. Ele faz tudo para que a gente se mantenha vivo a função da nossa mente, do nosso cérebro do que está na nossa caixa craniana é, é, são dezenas e é o grande segredo até hoje da humanidade a neurologia ainda avança está avançando, mas ainda é muito pouco perto do que o do grande segredo do que o cérebro é, é eu estou em contato agora inclusive aqui no Rio com o pessoal do Instituto Estadual do Cérebro que são pesquisadores e tal. estou fazendo um trabalho com eles para a minha tese de doutorado, depois eu falo com vocês em outra oportunidade e, e, e, que eu, e que é muito interessante pensar isso, como o cérebro é um mecanismo de, de defesa do corpo né? então por mais que você, aquela história ninguém vai matar ninguém, hipnoti... hipnotizar alguém para matar o outro, porque matar não tá na índole daquela pessoa, ela não vai fazer né? a gente vê exercício aí de Darren Brown, aquelas coisas que ele faz forçando uma barra danada, super editada na televisão, e ainda assim certos indivíduos não conseguem fazer, claro. porque fere a pessoa claro. de alguma forma, né? fere a ética fere é. a moral fere a ética, é muito a fere a moral, né exato e é muito interessante pensar isso como ética e moral como uma coisa absolutamente neocortical né quer dizer que é do humano é do, da reflexão é do, da cognição é da, é da cultura do conhecimento é dos valores é da é da criação está toda na, na, na, no que a gente fala que é da constituição do indivíduo né e que às vezes tem mais força do que o poder de um hipnotizador. E isso é ótimo da gente saber que assim, a gente está preservado, o nosso cérebro nos preserva, mesmo contra aqueles que fazem acordos com a gente. Mas só não querendo desviar muito, voltando para a questão da, da ética, eu acho que é por aí. A questão é... é, é... Que, que o cuidado, né? Eu acho que a resposta para você é essa palavra, é cuidado. É. E cuidado significa estudar. Cuidado significa respeitar. É respeito e estudo, basicamente, né? Se você estuda bastante, se você respeita bastante as pessoas, e entende o que é atender, entende o que é trabalhar com saúde, vai bem. Agora, sem isso, realmente fica complicado, assim. É verdade, né? Essa palavra cuidado acho que faz todo sentido e aí faz um resumo bem claro do que é esse elemento ético dentro do, do princípio do uso mesmo da hipnose, né, em qualquer área. Você mencionou é, que tinha uma discussão que nós tivemos no nosso grupo, né? O que que eu quero explicar uhum. o que, que é o nosso grupo, basicamente. Ah, quando <risos> nós Só falamos o, o nosso grupo, né? Nós, é, porque nós já somos aí da, da antiga, é, dessa parte da, da, das redes sociais, né? Você mencionou e, o Orkut. E nós do Orkut, né? É, nós já estávamos lá, né? Uhum. Interagindo e tudo isso. E, e hoje em dia... Nas comunidades, nós estamos bem ativos aí, quer dizer, os, nas comunidades tanto no Facebook, também nas, na, enfim, nos grupos de, de WhatsApp e, e Telegram. Uhum. Uma coisa que, que é importante ressaltar, e aí eu queria que você explicasse um pouco mais a respeito disso, né? e se você quiser deixar alguma palavra a respeito dessa ideia do que, que é o grupo né? que você mencionou, porque daí isso, uhum. isso dá uma dimensão um pouco mais clara para quem está escutando. E porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre ética, né? Essa proposta sim, sim. desse grupo. Pode fazer um, um resumo Posso. breve do que, que é esse grupo? É, a gente tem. Na, na, na vida, eu acho que a gente é muito parecido com certas coisas da química, né? A questão das polaridades. A gente vai se juntando né, com os nossos afins, de certa forma. Pessoas que têm o mesmo pensamento, que é tornar a hipnose algo mais sério tornar a hipnose algo mais, mais estruturado principalmente visando essa questão da ética, né? ou seja, um grupo que se forma a partir de uma demanda né, necessária na, na, da nossa sociedade brasileira, de que precisa haver algum tipo de controle, de regulação, porque a coisa estava uma bagunça, está uma bagunça na verdade. A gente tem hoje pessoas dizendo que tem títulos que não existem, a gente tem pessoas que fazem cursos de final de semana e que já se dizem hipnólogo. E mora uma questão aqui, né, que é no Brasil, a hipnose não tem regulamentação absolutamente nenhuma. Como eu falo sempre, é terra de ninguém. Basta querer, né, basta o indivíduo falar assim, vou ser hipnólogo que ele pode se dizer hipnólogo. E isso é muito sério, muito grave, porque como a gente já falou anteriormente aqui nesse papo, a hipnose é uma ferramenta muito poderosa, né, com, com muitos recursos. E aí a gente sentiu por necessidade de criar uma espécie de... de, de confraria, né, vamos dizer assim, uma, uma, na verdade, uma liga, né, uma ideia de que a gente, as pessoas, capitaneando essa, é, o, como mote principal, a, o uso da hipnose de forma consciente, de forma plena e de forma estudada, de forma ética, né, como um todo, a gente tá nesse embrião aí da formação dessa Liga Brasileira de Hipnose, Liga Nacional de Hipnose, para poder tentar ter algum tipo de parametrização sobre essa coisa dos cursos de hipnose clínicas, né, a gente falando, não tem como a gente querer falar da hipnose como um todo porque não, não daria para abarcar isso tudo, né, então a gente tá falando da hipnose clínica, no caso da hipnose clínica a nossa ideia, a nossa pre, pretensão é que a gente vire uma espécie de certificadora né, de, de, de entidade certificadora dos profissionais da hipnose clínica, né, como, como, uma, como uma intenção, na verdade né, é, nossa né? pessoas sérias para estar nesse grupo são apenas pessoas que visam a hipnose como ferramenta séria, pessoas que têm muito estudo. São pessoas que, tão, que sempre levaram a sério são extremamente estudiosos, extremamente bem formados e, e, e que não param de estudar, que não param de estar tá trabalhando em cima disso. Né? Isso aqui eu acho que é um bom exemplo disso, esse teu trabalho com, com podcast, justamente visa né, levar é, mais informação numa gama e num, num grupo de pessoas num alcance maior. Então, eu, a, a nossa ideia desse grupo é essa, basicamente, fazer uma... Botar, botar as coisas mais reguladas, assim, né, sem querer ser o dono da verdade, sem querer ser o, o, o dono da bola, mas botando regras no jogo, né, marcando o campo, é, definindo o tamanho da trave, é, é, sendo um pouco de juiz aí, porque para ninguém ganhar no grito as coisas, né. E para evitar esse tipo de situação que hoje existe no Brasil, de muita mentira, de muita, de muita desinformação proposital, né, que é para justamente angariar pessoas para uma coisa vendendo o terreno no céu, como a gente fala. Né? Então, a, o objetivo do grupo é esse, é, é, é fazer a hipnose do Brasil se tornar mais ética. Eu acho que se fosse resumir mais uma vez a coisa, né, é, é fazer com que a hipnose se torne uma ferramenta usada de forma mais estudada, né, com mais conteúdo, com mais, com mais é, é, é, sabedoria e de forma mais ética. É que acaba, se, que acaba se, é, é, se, se, se, se vinculando, né? quer dizer, ser mais sério é ser mais ético. Então eu acho que é isso, resumindo a né, definição do nosso grupo, eu acho que é por aí. Bom, legal, eu acho que aí você faz um, um apanhado do que, que é a Liga Nacional de Hipnose Clínica né? e o que, que é a proposta desse, dessa organização, dessa, desse grupo, né? que na verdade uh -huh. é uma iniciativa que eu tenho entendido que traz essa proposta é. ética aí dentro do mundo da hipnose. E, uhum. e, e, obviamente, com a felicidade de ter você aí como atual presidente dessa liga. Eu quero dizer o seguinte. A cadeira estava vaga, né? Eu fui lá e sentei. <risos> <risos> mas mas não, não por acaso, né? Você podia até comentar é, uma das suas funções dentro do, da, do Conselho de Psicologia, como é que é que é o seu trabalho com relação à ética, para a gente poder avançar para a parte final desse, dessa nossa claro, entrevista. Claro. É, eu também, há é, dois anos, mais ou menos, um ano e meio, dois anos atrás, eu fui convidado por, por amigos meus da, da própria psicologia a compor a, a, como colaborador. A, a Comissão de Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, né, que é o conselho que regula a atividade do psicólogo e faz com que, na verdade, na prática, a gente recebe denúncias contra comportamentos antiéticos do, do profissional psicólogo. E a gente julga essa denúncia, faz um, um, um estudo é, documental, é um trabalho meio que de advogado, assim, porque a gente estuda os regimentos da psicologia né, e o código de ética do profissional psicólogo. E com base no que está sendo denunciado e com base no que a gente é, é, lê, né, e consulta na, na do, do, do nosso do nosso código de ética, a gente dá pareceres, né, escritos sobre para se manter, para se fazer algum tipo de processo, para virar um processo administrativo que pode e desde uma advertência simples até a cassação do, do, do registro profissional da pessoa, claro, dependendo do, do do conteúdo da denúncia, né? E da averiguação que a gente faz dessa denúncia, a gente chama às vezes as partes para poder se esclarecer, para fazer esclarecimento, né, em, em, de forma é, presencial. E esse, esse parecer é julgado numa plenária, né? Onde tem um. um um, um corpo de, de psicólogos dentro do, da própria estrutura do CRP que define se esse parecer está tá, tá aprovado ou não. E a partir desse parecer é que se faz o processo. Né? E, cara, a gente tem o, as, as, a, o CRP é uma eleição, né? quer dizer, tem uma tem uma chapa né, que concorre e assume o CRP durante um determinado período e a gente está agora correndo atrás de, de fazer um trabalho é, é, atrasado. A chapa anterior a essa deixou muita coisa simplesmente sem ser, sem sequer aberto as denúncias. Então quando eu comecei lá, né, foi no final de, não me engano, início de 2015, eu estava fazendo processo de 2007, 2006 ainda né, e, e coisas bizarras assim, porque você tem às vezes muita discussão parental, né, a questão com criança é, é laudo de psicólogo que, que, que fala sobre, sobre a criança com o pai ou com a mãe e o pai e a mãe questionando esse psicólogo dessa forma, e uhum. coisas assim que a criança até já cresceu, né, <risos> nesse nível de, né, ah, meu filho tem seis anos mas cara, seis anos em 2002 e 2006, né, agora em 2016 ele tá já com, meu Deus, já tem 16 então não é mais uma criança, como é que a gente lida com isso mas ainda assim, pelo trâmite legal, a gente tem que dar cabo disso tudo, infelizmente a gente está conseguindo correr. Já estamos em 2014 no, no processo, já estamos começando para poder botar isso tudo em dia e basicamente respondendo a tua pergunta, fazendo isso, uhum. né? É, colocando o para funcionar. Olha dentro só, da muito bacana isso, né? Porque é, isso também dá uma dimensão da, da tua experiência prática e da tua influência, não só da, desde a perspectiva teórica, mas também efetivamente de uma perspectiva operacional, né? do, do seu dia a dia dentro dessa atividade aí com relação aos princípios éticos e, e tudo mais é... oh, Laura, uma das coisas que eu acho que faz sentido eu trazer aqui agora, é uma frase que eu gosto muito é, eu... o autor dessa frase chama-se Horst Matai Kelly Uhum. E essa frase, ela faz todo sentido, e eu gosto muito dela, porque ela diz o seguinte: o verdadeiro problema ético não é a moral, senão a ação individual. E, e, e aqui nessa frase eu reconheço a ideia de que quando Bom. nós nos associamos com a ideia da hipnose, muitas vezes, a hipnose, é o elemento problema, senão uhum. o próprio indivíduo que pratica okay. essa hipnose, né? Perfeito. Onde é que eu assino? <risos> no... Exatamente. Você concorda com isso? Né? É um... Muito, muito, muita coisa, totalmente. Exatamente isso. Sabe que no, no, no meu último livro, Reflexões de um Hipnólogo, tem uma das. Uh, em um dos capítulos, eu termino ele, e é justamente quando eu falo a respeito dos do, perigos da hipnose, eu termino dizendo o seguinte: que a verdade é que na prática da hipnose, como em qualquer outra área, a postura ética é imprescindível e os perigos um dos via de regra, da índole ou má fé dos seus praticantes. Ou seja, é a minha reflexão que vai em cima Perfeito. dessa frase que eu, que, eu, que eu acabei de ler, que eu, que eu adoro. Perfeito. Né? Eu quero assinar embaixo dessa também. <risos> feita, né? Exatamente isso, cara. E, e eu, eu já pensei muito sobre isso, Fábio. Inclusive, no meu mestrado, eu escrevi sobre burla, né? Sobre o ato de burlar. Foi dentro da tecnologia da informação, que é uma área que eu sempre também é, tive presença. Mas é muito interessante você notar, e eu concluo isso no meu exercício da, da, da, da, da, do mestrado, duas coisas. Primeiro, que não existe uma área sem a outra dentro da tecnologia e, segundo, que você tem que ver a verdadeira motivação do indivíduo para burlar algo, né? Porque porque burlar nem sempre tá sendo, é um comportamento antiético mas necessariamente o comportamento antiético ele burla porque na antiética você está deixando de fazer algo que deveria ser feito. Então você está burlando o processo. Né? Então se você não estudou o suficiente, está atendendo sem, sem, sem materialidade, sem conhecimento suficiente, você está burlando uma etapa da tua vida que é estudar. Uhum. Né? Então eu acho que é por aí mesmo. É, é, é no indivíduo. Né? O indivíduo que, vai, que, que tem a coisa da malandragem. E se a gente parar para pensar na formação do brasileiro, né? a gente tem todo um, um, um histórico de... Da famosa lei de Gerson, né? E se você aplica ela no mundo da hipnose, ela encaixa absolutamente como uma luva, né? Que pra quem não sabe é uma frase do Gerson, um jogador de futebol, num comercial da década de 70, de cigarro, aonde ele fala, né? É, o cigarro tal é pra quem gosta de levar vantagem em tudo, certo? Né? E essa coisa do levar vantagem em tudo, do roubo, roubado é mais gostoso, isso são construções psicossociais muito bizarras, mas que retratam bem o que é o brasileiro no sentido da falta de cultura para promover o comportamento ético. E só através da educação é que você se torna ético. Só através do conhecimento é que você se torna ético. Né? A gente, quando é bebê, quando a gente é criança pequena, a gente não pega o brinquedo do amiguinho, porque ele pertence ao amiguinho, amiguinho. Né? Então, ali naquele momento, com um aninho, você começa a aprender que existem coisas que não são suas. E ali começa o, comportamento, a, o aprendizado do comportamento ético, que é não mexa naquilo que não é seu. Né? Isso é só um exemplo pequeno, né? mas que a gente pode entender sobre essa estrutura dessa frase ótima que você colocou, tanto a do, do, do pensador quanto a que você escreveu no seu livro. Está no indivíduo a questão, não está na hipnose. E é perfeito essa colocação, porque a gente tem que se preocupar realmente é que que indivíduo é esse? Quem é esse cara? Qual a história dele? O que, é que ele está fazendo aqui? O que, é que ele está querendo com hipnose? Né? Porque se você olhar para o passado do, do, das pessoas que a gente sabe no Brasil que não são pessoas é, é, dignas de, de, de usar a hipnose, né? é, é, é, porque é uma questão, eu acho que até de dignidade mesmo. Assim, é, é, é, é, é nojento certas pessoas, não, não vou citar nomes, mas você sabe bem do que eu estou falando, né? fazerem uso do nome hipnose da forma que eles fazem, como se fosse é, é, é McDonald's, né? uhum. como se fosse franquia. É um absurdo. Eu acho que, que aí você começa a entrar num aspecto que, que é realmente... É uma definição clara né, do comportamento ético e antiético. E eu acho que dentro do, do pano de fundo desse episódio de hoje, é, é bem interessante para a gente poder, pra poder discutir. Eu acho que talvez... É, eu deixa eu buscar aqui uma metáfora, porque você falou um pouco da tecnologia. né? Uhum. Numa metáfora eu poderia dizer o seguinte... Quer dizer, quando você, como programador de computador, você desenvolve um software, o software, ele carrega a inteligência dada pelo programador, né? É então, isso. nesse sentido, o programa escrito, ele não tem nenhuma intenção de prejudicar, né? Por exemplo, uhum. ele poderia ser um vírus de computador, né? Quer dizer, o programador... Ele, ele, ele compra a função dele. Ele, né? ele vai lá, desenvolve uma lógica, e essa lógica, quando executada, pode ser para poder, enfim, permitir hackear um sistema, para poder permitir burlar o sistema, né, usando uhum. o termo que você tinha comentado. Mas, não necessariamente, o software, ele executa algo bom ou ruim, é sempre o que foi programado, né. E, uhum. e, e, da mesma forma, eu entendo que, assim, no princípio ético, aqui faz todo sentido, ou seja, a gente poderia usar uma frase e dizer assim, olha, nunca devemos criar um programa, um software com a intenção de prejudicar algo ou alguém. Né? Uhum. Mas desde essa. Princ... Desde, desde... Ou seja, mas des... desde esse princípio, nós estamos falando aqui basicamente de uh, quem cria o software, né? Uhum. Uhum. <risos> quem Exato. usa a hipnose, quem faz uh, uso dessa hipnose e, e qual o impacto que essa hipnose vai ter nas pessoas ou em alguma coisa. Se alguma coisa é o seguinte, muita gente também fala. Eu usei alguma coisa simplesmente para dizer o seguinte, quer dizer, hipnose é algo natural, né? E, e como algo natural, às vezes, nem sempre é uma pessoa que provoca hipnose em nós mesmos, senão, às vezes, somos nós, como indivíduos, nos conduzindo a, a, a própria hipnose aos né? estados de hipnose é, como auto-hipnose e uma das coisas que às vezes eu fico filosofando e tratando de, de encontrar respostas e aí nessa conversa contigo é, eu acho que a gente abriu espaço e pano para manga, para muito mais discussões futuras, talvez Sim. em outros episódios né? principalmente com o aspecto da, da, dos estudos da neurociência e como é que isso é, é, se aplica à hipnose, que me interessou bastante, uhum. mas uma coisa que eu fico filosofando e que me chama a atenção é, quando eu estou falando de ética, de um indivíduo né, fazendo uso da hipnose para com o outro, ou para o outro, como é que será que a gente poderia refletir, desde um princípio ético, o uso da hipnose consigo mesmo, ou seja, auto-hipnose? Existiria algum elemento que a gente poderia explorar aqui nisso? Eu acho que é o mesmo princípio da, hip, da heterohipnose, hipnose né? Quer dizer, é, a, é o estudo. Né? Para a auto-hipnose ser boa, o indivíduo precisa estudar bastante sobre autoipnose. Né? Então, quanto mais conhecimento ele adquirir sobre autoipnose, nos livros, nos vídeos, nas técnicas, na prática, né? a própria prática ela é ética. Porque ela é experimental, ela é experimental, ela te, ela te faz fazer né, o algo em si. Então, eu acredito que é, é, para a auto-hipnose seja isso, seja também o, a questão do, do, do, do, do o comportamento ético para a auto-hipnose: é o estudo, né, é, é, é saber os seus próprios limites, é, é, é, é se entender melhor, é se conhecer melhor. Né, o famoso conhece-te conhece a ti mesmo. Né. Eu acho que é por aí, né? O... porque não tem muito muita coisa além, né? Porque você está é. fazendo com você. Você é o responsável, por você. Você é o dono por você. E aí cai numa questão filosófica para mim, que é o existencialismo, né? E que eu acho que cada indivíduo, cada um sabedouro é delícia de ser o que era, é, assim. Cada um tem que responder por si. Verdade. Né? Então eu tenho essa isso como filosofia e sendo essa filosofia e pensar em termos de ética, a única coisa que dá para dizer é seja ético consigo. Né? E o que é ser ético consigo, se respeite. E para se respeitar em termos de hipnose é estude. Como dizia Espinosa, né? Não rir nem chorar, mas compreender. É, <risos> tipo isso. <risos> Bom, muito bem. Uh, Lauro, nós chegamos aqui já na. No momento final, na parte final do nosso episódio hum, de hoje, eu... Passou aqui, rápido, eu tô vendo aqui agora, nossa, morre 15 já. Passa rápido, na é verdade? <risos> muito rápido o um papo desse, é muito bom. Eu fico feliz é, da tua participação e aproveito para te pedir o seguinte, as pessoas que queiram, por exemplo, saber a respeito do, do teu trabalho, entrar em contato contigo, conhecer mais a respeito é, do teu pensamento, falar contigo, como é que, é que a pessoa vai te en encontrar? Como é que ela pode te localizar? Olha, eu costumo dizer que na internet eu sou tudo L.R. Pontes, L.R. Pontes. Então, com esse, com, essa, com esse princípio, você me acha na internet de alguma forma pelo Google. Além disso, né, é, eu tenho, eu, não, eu enfim, a Casa de Ferreira e de de Pau. Embora eu saiba de tecnologia, eu ainda não construí meu site direito. <risos> e eu estou envolvido agora com a questão do doutorado, então eu não tenho como olhar para nenhuma outra coisa no momento, a não ser os livros acadêmicos que eu tenho que escrever uma tese até março do ano que vem, né. Então, que eu defendo a tese em março do ano que vem. Então, assim, a, é, quem quiser falar comigo, pode me procurar por esse, por esse LR Pontes, que eu estou bem disponível aí. Meu e-mail é lrpontes arroba gmail. Né? Eu tinha o lauro.globo.com, ainda tenho, mas ele está dando uns problemas, então eu tô preferindo dar o meu do Gmail que chega, é certo de chegar. Então, lrpontes.gmail, né? Meu Facebook Lauro Pontes, é, é fácil de me encontrar na, na hipnose prática, na, na, no grupo. É, e eu, tô, eu atendo no Rio de Janeiro, né? Eu sou psicólogo clínico, como eu falei no início, eu atendo aqui no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, né? E, e posso dar meu telefone também, não sei, tô me sentindo naqueles programas de audio que a gente <risos> oferece telefone no final, mas eu acho que o LR Ponte já dá para achar, né? E aí pode até no, no próprio Telegram é, é LR Ponte também, eu acho que fica fácil de, de achar. Ficou muito fácil agora, eu acho que as pessoas vão poder te localizar muito fácil nas redes sociais, na internet é, LR Pontes Isso, LR Instagram, tudo tudo é LR Pontes Muito bom, meu amigo Lauro Pontes no Hipnocast, muito obrigado, um grande abraço Imagina, eu que te agradeço a oportunidade aí de, de poder falar mais um pouco sobre esse tema tão caro pra gente, né? tão caro e tão preocupante pra gente e tô sempre à tua disposição e pra o que precisar aí pra, pra gente fazer o nome da hipnose e crescer cada vez mais de forma ética e correta com certeza, um grande abraço um grande abraço meu querido, tudo de bom aí, um abraço, tchau tchau